Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Channel, de sempre na companhia do seu parceiro Lucard Hoje para mais um vídeo de melhoramento de consoles retro E o que nós temos aqui? Para quem já viu o vídeo do Gamecube, já sabe que o Blue Retro é um projeto muito bacana Que coloca Bluetooth nos consoles antigos, ou seja, você vai poder usar aquele seu controle favorito Seja de Playstation 4, Playstation 5, Xbox, 8-bit Todos no seu console E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos instalar o Blue Retro Através deste pequeno chip ESP2 No nosso Playstation 1 tá? E vai ficar maneiro demais Mas não vai ser só isso, gente O que nós vamos fazer também? Nós vamos pegar este controle tá? De Playstation 1 Que foi dado pelo nosso querido amigo Léo né? Muito obrigado, Léo né? Vamos transformar este antigo controle que está com uma aparência muito boa, muito bacana e um controle bluetooth e para isso o que, que nós vamos fazer? nós vamos fazer isso através do kit Do It Yourself da 8bit Duo que é um kit muito maneiro, tá? que você faz a substituição da placa do original do controle por uma placa Bluetooth tá? se mantém as membranas, se mantém a carcaça, botões, mas você passa a ter um controle wireless né? Bluetooth no caso assim com um desempenho sensacional, então o nosso objetivo aqui é fazer com que o Playstation seja Bluetooth e nós usemos o próprio controle do Playstation tá? em sua versão Bluetooth então nós vamos fazer em duas partes, primeiramente nós vamos transformar o controle em Bluetooth em seguida, nós vamos instalar o Blue Retro e depois nós vamos testar e fazer as nossas considerações finais, beleza, pessoal? Bora lá então fazer a nossa instalação! Bom, pessoal, primeiramente nós vamos abrir esse controle tá? e depois fazer a substituição da placa do original pela placa Bluetooth e fechar esse menino. E para abrir aqui esse meninão, nós vamos tirar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parafusos tá? são parafusos Philips normal pequenininhos. Bom pessoal, controle aberto, agora vamos à nossa placa da itbit bit do E aqui antes da gente instalar, vamos dar uma olhadinha no que que vem nele Uma bateria de 180mAh, né, ou MA vamos ver, será que eu falei certo né aqui os encaixes dos botões L1 R1 R2 L2 né tudo bonitinho cara novinho tá ó bem maneiro né? e agora vamos pegar e passar essa maravilha aqui para nossa carcaça absolutamente original aproveitando membranas aproveitando tudo tá legal. Só a placa colocada aqui, mas eu confesso que eu esperava que fosse um pouco melhor para colocar, tá? Eu achei ela muito justa no controle, deu um trabalhinho para colocar. Depois para ela ficar um pouco mais folgada, eu vou pegar, dar uma lixada, mas a princípio ela entrou, tá tudo bem agora. Vamos fechar e botar esse controle para carregar enquanto a gente instala o Blue Retro, né? ele não fecha porque a gente vai ter que refazer vai ter que dar uma lixada um nos pinos da carcaça aqui tá e também um, um pedacinho da borda aqui tá para que ele encaixe melhor porque senão o console simplesmente não fecha parabéns aí, bit do muito bom nota 2 tá para um produto que é para ser do it yourself né acabou dando mais dor de cabeça mas bora lá né <risos> fechada aparentemente ficou melhor né ainda tá um pouco um pouco apertado mas eu acho que vai dar para gente seguir vamos ver Aparentemente, tudo bem, né? Controle firme, com a pegada boa. E é um controle muito bom, né? Ele é leve, é legal, é muito bacana. Aparentemente, as membranas estão ok. A altura dos botões está normal, né? Tudo fechado. Então, vamos deixar esse mini não carregando enquanto a gente passa para o nosso Blue Retro no PlayStation 1. Não, aqui, filha. Olha que coisa. Aqui aí, deixa eu... eu vou mudar aqui. Aqui. Ah, você. Ai, que coisa <risos> linda aqui ah, no outro monitor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Boa, senhora, maninha. Hum? Eu sei, manda oi, manda oi, manda oi. <risos> manda oi, fala, olha, ah, Oi. oi. Aí ah, fala, Arthur. Arthur. Quem, Arthur. Chegou? Quem chegou? Fala. Fala. <risos> <risos> <risos> mais Arthur que falou, né, meu amor? Ah, espero que tenha pego. <risos> e o esquema de solo que nós vamos usar foi bolado pelo nosso amigo Nostalgic Indulgences cujo perfil do Twitter você pode conferir aqui na descrição, ele faz diversas adaptações pro Blue Retro vocês tem para Dreamcast, Playstation Playstation 2, Nintendo 64 Gamecube, então vocês visitem o perfil dele lá, prestigiem nosso amigo e vão ver que realmente o cara tem um trabalho nota 10 e embora o perfil seja em inglês, no Twitter é facilmente traduzível, então não tem problema com relação a isso, agora então vamos lá abrir o nosso Playstation e começar a fazer a instalação do Blue Retro com o console aberto nós vamos fazer a solda do Blue Retro aqui na placa controladora dos controles tá? e vamos aproveitar e lembrar também que esse Blue Retro diferentemente do Gamecube ele é usado a versão Hardware 2, tá? A versão Hardware 2 é uma firmware criada pelo Dart Cloud apenas para instalações internas, tá? Então quando você for fazer isso vai lá no site do Blue Retro, link aqui na descrição, e pega a versão Hardware 2, tudo bem? Então nosso esquema de solda é para o Hardware 2 interno, apenas isso, não serve para o externo. Embora as diferenças do diagrama de soldagem sejam pequenas, né? elas existem, então você tem que usar para Hardware 2, que é para instalação interna, a firmware apropriada, tudo bem? Agora, vamos tirar a placa controladora do controle e começar a solda do Blue Retro. E lembrando também, pessoal, que caso você queira saber como fazer o flash da firmware do Blue Retro, tem aqui o link no card aqui em cima para a instalação do Blue Retro do Gamecube que ensina como fazer o flash da firmware, tá? Então nós não vamos fazer o flash da firmware aqui. Nós já deixamos ela pré flashiada assim dizendo, para agilizar o nosso vídeo. Mas se você quiser saber como é que faz, Vídeo do Blue Retro do Gamecube aqui no canal, tá explicando passo a passo. Agora, vamos finalmente partir para a solda. Tá aqui, pessoal, nós vamos fazer as soldas nestes pontos, tá? Pra ficar bem bacana para vocês mostrar bem de perto, tá? Eles são pontos pequenos, mas dá pra fazer numa boa. pessoal, agora com todos os fios soldados aqui na placa ESP2, vamos organizar tudo aqui e fazer a solda lá na placa controladora dos controles. Pessoal, vamos aproveitar para fazer só uma observação aqui no esquema de, de soldagem. Vocês veem, por exemplo, que no amarelinho são duas soldas, né? No roxo são duas: ó, o 32 e o 27 são juntos, o 22 e o 19 são juntos, né? E como eu estou usando fios muito grossos, tá? O que que eu estou fazendo aqui, tá? Eu peguei, por exemplo, o amarelo ele faz uma conexão dupla, então eu peguei, coloquei dois fios, soldei em um para que na hora de soldar no espaço pequeno eu não precise no espaço pequeno da placa do videogame, né? Que vejam como ele é pequenininho, tá? Eu não precise ficar colocando dois fios lutando pelo mesmo espaço, tá? E acaba ficando muito apertado. Então eu fiz essa pequena adaptação, tá? Aqui para fazer essa conexão dupla, tá? Então não deixe de observar se você for fazer a instalação, que é uma conexão dupla, tá? Bom pessoal, soldagem feita, agora a gente vai dar uma limpada, fechar aqui e colocar no videogame para testar, né? Olha só, hora da verdade. Vamos ver se o videogame vai ligar. Ligado, ele tá. Tá sem jogo. Vamos tentar sincronizar um controle. Aliás, vamos ver se a gente sincroniza o controle que a gente acabou de fazer, né? Vamos lá. Bom galera, 35 dias depois do início da nossa instalação nós vamos continuar os testes aqui para ver se o Blue Retro finalmente funciona Então se você pensar 35 dias É, 35 dias Mas nas nossas considerações finais eu vou explicar Tudo o que aconteceu Você deve ter reparado inclusive que no meio do vídeo né, Quando a gente estava fazendo as instalações uh, Em alguns momentos a gente falou Não, não é assim que está acontecendo, a versão final é diferente tá? Nós fizemos alguns comentários Para que vocês possam chegar ao final do vídeo E entender exatamente o que aconteceu E vocês tirarem a conclusão Se vale a pena ou não Fazer esse projeto no seu videogame. Então, vamos lá testar agora um jogo, né? Para ver se vai finalmente funcionar o nosso Blue Retro. Nosso jogo original, por que não? Bora lá. Aqui vamos ligar o controle, mandar sincronizar. Controle sincronizado tá? e vamos ver se vai funcionar. Essa música de X4 é. nunca envelhece, não adianta, cara, é maravilhosa. Vamos ver. Start. Continuar. E esses games aqui a gente. Finalizou em live, hein, gente? Aparentemente, tudo dentro do planejado. A gente coloca né, o dash nos no, no, no, no botões de cima, né, porque depois que você aprende que o dash vem no botão de cima é melhor do que no bolinho, não tem como voltar atrás. Latence, né? aqui, input Put né, input lag zero, tá, não tem lag, não tem atraso, lógico, como a gente tem a câmera do celular filmando em uma taxa de quadro diferente do que está sendo capturado no jogo, vai parecer né, que realmente tem um atraso tudo, mas nem tem, tá a gente, tá aqui rodando bonitinho, tá, 100%, quase, Essa foi rápida. Só mais um pouquinho de X4, porque X4 nunca envelhece, né? Envelhece, mas não envelhece mal, né? Porque no inglês falando never get old. Chefe que exige mais, né, dos comandos, da agilidade. Então agora. <risos>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 Agora vamos para outro jogo, que acho que vocês devem gostar bastante também para quem conhece e que exige bastante de um, um input bom. Vamos dar uma olhada agora? Curtiu, né? Bora lá. A gente consegue deixar o load parado? Uhul, beleza, de primeira. Beleza, ótimo, legal, vamos ver, para quem já tá acostumado, né, um jeitinho de andar rápido, né, Opa. deu ruim, acabou usando o relógio, justamente que não é pra usar, né, porque é para a música que é o melhor do jogo. Realmente, o controle original do Play, né, ele é muito bom pra isso. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. vamos lá. Sair, se eu não me engano, a gente vai sair perto da sala do relógio. está pegando para direto. Vamos ver se sai um subestivo agora. Né? Vai, PlayStation! De faltas de bolsa. Um é relativamente tranquilo pra sair, eu sou steel. Tá um controle bom pra caramba, né? Pessoal, vamos começar conversando um pouquinho é, Como a gente fez duas partes desse vídeo Uma foi sobre o kit Do It Yourself do controle do Playstation 1 E outra sobre o Blue Retro no Playstation 1 tá? Então vamos começar falando Pelo controle O controle, ele vai, a qualidade vai depender muito Da sua carcaça, se ela vai estar tá em dia Se ela vai estar tá com as borrachas de uma maneira boa Uma qualidade legal tá? Esse kit Do It Yourself aqui, Ele pareia de quatro maneiras diferentes X Input, D Input Nintendo Switch que seria o Nintendo Switch Pro Controller e macOS tá? o que acontece é o seguinte gente ele tem tudo para ser muito bacana mas ele realmente, pelo menos a peça que nós compramos e essa compra foi feita diretamente do site da 8 tá? não foi Aliexpress, não foram outros revendedores foi diretamente do fabricante tá? e a peça que nós recebemos ela veio com uma, uma placa com as medidas diferentes do encaixe do, da carcaça do controle então quando a gente começou a colocar, a gente começou a ter muita dificuldade de encaixe. Então o que eu tive que fazer? Pegar a placa do kit do it yourself, lixar as, as pontas de cima, onde, perto do encaixe do LR, para ele começar a se encaixar melhor, então eu fiquei durante muito tempo usando uma lixa d'água na placa do controle, isso para quem quer pegar, abrir, colocar e sair jogando é inadmissível, tá? então o kit que tinha uma premissa muito bacana, tá? porque esse controle do Play 1, esse controle digital, ele realmente é muito bom, tá? Embora ele não tenha os analógicos, ele é ótimo pra jogar jogos 2D, jogos de luta, jogos... Os primeiros jogos do Playstation também, que não tinham o DualShock em mente. Jogar um Mega Man nele é maravilhoso. Mas você ter todo esse trabalho para um kit que parte da premissa que você só vai abrir, ele até manda uma ferramenta junto. Se você vai abrir o controle, tirar uma placa, colocar outra no lugar e sair jogando, realmente não tem como. E se, você, se a pessoa não tiver cuidado, vai acabar quebrando inclusive os apoios de parafuso, né? Originais do controle. Então isso realmente foi uma bola fora muito grande da 8 Tá? Não sei se isso foi, mais uma vez eu digo, do nosso kit, do kit que veio pra gente Pode ser que o kit comprado por você ou outros kits tenham vindo com a medida certinha, esteja tudo correto Mas o nosso de fato não veio, tá? Tirando esse detalhe, que na nossa opinião não é um detalhe, é algo extremamente relevante Principalmente para você que não quer saber de ficar lixando, fazendo modificação Só quer falar, Pô, se essa modificação dá pra fazer, isso eu consigo, é simples, fácil Pega, tira um, coloca outro, realmente não vale a pena, tá? Aí ele jogando, o gameplay tudo muito bom, responsivo, tá? Ele como ele pelo fato dele parear de maneiras diferentes, você tem várias possibilidades, você pode jogar no PC, você pode jogar no Android, você pode jogar no seu Nintendo Switch, tá? Se você tiver o um adaptador, você também pode jogar no PlayStation 4, Xbox, mas de verdade, então eu fiquei com uma sensação mista, né, em relação a esse controle por um lado, Pra quem gosta do formato do controle do Playstation, do controle digital, vai gostar bastante. Por outro lado, a experiência que a gente teve com relação à instalação dele foi péssima, tá? Então não dá pra eu recomendar assim de olhos fechados. Se você tiver disposto a assumir esse risco de eventualmente ter que lixar tudo, você vai ter que ter uma lixa d'água. Lixa d'água, pra quem não sabe, são aquelas lixas que você lixa a parede, tá? então não é um não é uma lixa de unha é uma lixa que você pega lixa a parede você tem várias ma parede madeira e você tem várias gramaturas dessa lixa você pode fazer a compra e arriscar tá mas eu não é o tipo de produto que eu falo olha compro de olhos fechados que vai dar certo Ele, a Hbit ela tem outros kits também para Sega Saturno para Super Nintendo então para Mega Drive que parecem ser muito bacanas tá partindo da premissa de que eles funcionem da, de uma maneira, uh, como não seria plug and play, expressão mais vai, de uma maneira plug and play, você pega, tira um, põe outro, fecha e joga, tá? Nele a gente fez uma atualização de firmware, ele tá 100% atualizado, tudo bonitinho, uma bateria que dura bastante, carregamos ele uma vez, a gente já testou no Nintendo Switch, no Super Nintendo através do adaptador Bluetooth da 8-bit, né? E realmente, se você tiver disposto a ter que correr o risco de lixar e fazer adaptações na placa, lembrando que você não pode lixar e pegar a trilha da placa, senão você acaba com o controle, tá? Então se você estiver disposto a correr esse risco, vai fundo que o resultado vai ser bacana, tá? O problema, o último problema disso é o preço. Tá? Porque, para um kit que você corre o risco de você ter que fazer adaptações, ficar um, um tempo nisso, você vai pagar aproximadamente 20 dólares, é um preço caro. No AliExpress ele vai sair entre 100, 150 reais. Né? Eu pensaria duas vezes. Mas, em termos de gameplay, responsividade, tudo é ótimo, excelente, latência zero, muito bom. Agora nós vamos para o grande problema que nós tivemos. Tá? A gente já fez um vídeo sobre Blue Retro uma vez fazendo a instalação no Gamecube e foi um sucesso funcionou direitinho, ficou muito bom e tá funcionando muito bem até hoje tá? Acontece que o Blue Retro no Playstation 1 ele é um pouquinho diferente do que ele é no Gamecube tá? O Blue Retro no Playstation ele não tem uma detecção automática de portas, como assim? Quer dizer que se você colocar um controle no videogame ele não vai identificar na hora ah, então o, o controle com fio está conectado Desliga o Bluetooth Não, ele vai funcionar os dois ao mesmo tempo Porque ele não tem uh, Essa Essa capacidade, né Assim como tem no Gamecube De identificar, que esse, a gente chama isso de Port Detection né? Isso faz muita diferença? Não, não faz, mas é um conforto a mais Quando você tem um Port Detection Porque com Port Detection você conecta o controle Com fio, aí o controle com fio Vira o Player 1 aí o Bluetooth já vai pro player 2 ou você conecta o, o controle com fio no player 2 e vira player 1 um, e o Bluetooth player 1 um, assim sucessivamente é legal, é bacana, no GameCube funciona muito bem ainda mais pelo fato de ter quatro controles tá? mas o que aconteceu é o seguinte nós começamos a fazer as instalações né? nós fizemos a programação do chip nós fizemos as soldas, as soldas ficaram todas perfeitas como vocês puderam ver né? mas a partir do momento que nós começamos a, a ligar para testar independente do controle usado, testamos o controle do Playstation 5, o controle do Playstation 4, esse controle da 8-bit, né, e realmente não tava funcionando direito, começava a funcionar, parava, não pareava, comecei a investigar, para saber o que estava acontecendo e continuei conversando com o nosso amigo do, do Twitter, Nostalgic Indigences. Eu fiquei muito cansado no dia que a gente começou a gravar o vídeo, fui dormir, e quando eu fui dar continuidade no dia seguinte, o controle, o controle e memory card já não funcionavam mais O que aconteceu? O console ficou muito tempo ligado né? e queimou um fusível SMD que faz o, faz o, o ajuste da energia que, que alimenta a placa do controle do memory card Ou seja, a gente ficou, sem, ficou com um videogame bonito, sem controle e sem memory card Tive que entrar na Aliexpress, comprar o fusível SMD esperar 15 dias para ele chegar e também como eu não sabia se deu problema ou não na placa ESP2 Porque não estava funcionando, funcionava, não funcionava eu falei, caramba, deve ter, devo ter comprado uma placa defeituosa também Então a gente teve que comprar uma, novas placas ESP2 Comprar o fusível para poder jogar e testar para ver se voltava a funcionar Pois bem, recebemos o fusível, troquei o fusível, voltou a funcionar Só que o fusível é SMD para troca Eu vou até colocar a imagem aí na tela rapidinho para vocês verem é muito pequeno, é uma solda muito delicada de ser feita, e não é definitivamente uma solda para iniciante. Tá? Então aí, uh, quando nós começamos a ter problemas, uh, os problemas começaram a escalar de uma maneira que a gente não esperava. Tá? Então tivemos que trocar o fusível SMD, voltou a funcionar a porta do controle, né? uh, aí eu falei, bom... Provável, deve ter dado problema no ESP2 também Porque ficou tendo variação de energia Peguei tirei aquele ESP2 anterior Que foi instalado E coloquei o outro kit O kit V4 Que está passando nessa imagem aqui na tela agora tá? Fiz a instalação do kit V4 Fiz o flash então da versão hardware 1 que é uma versão um pouco diferente da que nós recomendamos no começo do vídeo. Ele começou a funcionar, parava, funcionava, parava, funcionava, parava. Daí eu falei, meu Deus do céu. Aí queimou o fusível de novo. Mas como eu comprei um, um kit com 10, né, é muito barato, pelo menos isso, mas só vende lá no AliExpress. Uh, troquei o fusível de novo, voltou a funcionar, mas sempre com esse problema intermitente. Aí o que aconteceu? Eu tirei o flex, porque tem um cabo, eu mostrei pra vocês, tem um cabo flex que liga a placa dos controles na placa mãe do videogame. Esse cabo flex, ele estava muito velho tá, do Playstation 1 e começou a dar problema, tá? então ele estava com mau contato, ele só funcionava em determinadas posições, então quando o flex estava funcionando direitinho, o Blue Retro começou a funcionar, aí o que aconteceu, tivemos que comprar um novo cabo flex, mais um pequeno gasto, troquei o flex, ótimo, voltou a funcionar tudo normal, mas tivemos mais um problema, quando eu estava testando, jogando, vendo se estava tudo certo, né, Começou a dar problema na identificação do memory card tá? Eu falei, meu Deus do céu O que é que tá acontecendo agora? É. Eu fui ver, o memory card não estava dando leitura Só o memory card do, do slot 2 estava funcionando O slot 1 um não funcionava e também não estava identificando controle O um fio Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Tudo bem, pega, abro Aí eu vejo que de tanto ficar mexendo com solda, desolda, solda, desolda de solda, rompeu duas trilhas, uma pelo <risos> do controle com fio player 1 e outra do memory card do slot 1 aí eu tive que pegar e fazer o caminho seguindo para ver como que eu poderia fazer a conexão do cabo flex a trilha sem se dar a entrada prevista o que, que eu quero dizer com isso? quando você, faz as, você tem a solda, você faz as conexões aí soldei esse pino, encaixa em uma trilha e ele dá o comando só que o pino de encaixar na trilha, foi... ele não estava encaixando porque a trilha ficou rompida na área da solda eu tive que pegar, soldar um fio desse pino e, colo... e, colo... e colocar na trilha em outro caminho então eu tive que raspar a placa, procurar a trilha, foi um inferno, tá? foi muito chato então o que aconteceu? Depois de muito tempo tentando, buscando, investigando, achando, procurando trilha, consegui achar a trilha e fazer todos os testes e passar para os testes que a gente fez agora, tá? Então, a gente, uh, nisso tudo foram 35 dias entre o início da gravação do vídeo e hoje, tá? Porque nós tivemos problemas absolutamente inesperados e não, não houveram quando eu fiz a instalação do Blue Retro no Gamecube. Tá? Que é um projeto muito mais maduro no GameCube, pelo que eu pude ver, do que no PlayStation 1. Mas se você às vezes é um cara profissional, tá falando Olha, você não tá conseguindo, porque você é um leigo, porque você é um amador, porque você não consegue tudo bem, você pode até ter razão com relação a isso. Ocorre que nosso objetivo aqui no canal é poder trazer algo tá? que possa ser feito por alguém minimamente preparado, um cara praticamente leigo. Ah, putz, eu gosto de soldar, eu gosto de fazer isso, mas eu não tenho muita experiência. Mas isso eu consigo fazer. E isso eu consigo melhorar E isso eu acho que pode ser bacana de eu conseguir fazer Esse é o nosso objetivo tá Nosso objetivo não é fazer aqui guias profissionais Transformar um cara num soldador Transformar o um cara em, em perito, em eletrônica Nada disso Tá? É só fazer pequenos tutoriais Que a gente consiga fazer Putz, olha que legal, eu fazendo esse daqui Eu consigo colocar um bluetooth no meu videogame Putz, olha que simples que fazer, que bacana que é Olha como é legal poder fazer esse controle tá? Olha que bacana Outro, Algo tão simples, pode ser tão diferente Esse é o nosso objetivo tá? Esse é o nosso objetivo Então se você às vezes vier no comentário e dizer, Ah, você não conseguiu fazer porque você é um Porque se você fizesse isso, isso ah, tudo bem, você pode estar correto, mas não é o ponto de vista, não é o prisma que a gente quer entregar aqui no canal Não é o nosso objetivo, tá? Entendeu? Então por isso, uh, foi extremamente desgostoso de trabalhar com esse projeto do Blue Retro no Playstation 1 tá? E a instalação ela é semelhante no Playstation 2 Então eu acredito que a experiência seja muito próxima tá? em relação a, ao Play 1 e ao Play 2 Outra coisa tá? que ficou muito... que quem quiser levar esse projeto adiante tem que ter em mente, esse kit do It yourself da 8 do, ele trabalha da seguinte maneira, ele mapeia o D-pad como se fosse o analógico esquerdo, tá? no play 1 os jogos que funcionam com D-pad não funcionam com analógico geralmente, então o que acontece, eu comecei, liguei, comecei a testar, daí eu falei, funciona select start quadrado, triângulo x, bolinha, os botões de ombro, mas ele não, não mexe. Aí comecei a procurar, pesquisar, pesquisar, liguei no PC Daí quando eu liguei no PC, fui na parte de tese de controle Mexi o D-Pad e vi que ele mexeu o analógico, aí eu entendi Aí o que eu tive que fazer? Entrar nas configurações do Blue Retro e fazer um remapeamento Lá no Blue Retro você tem essa, essa comodidade de poder mapear Então eu liguei o Blue Retro via Bluetooth através do notebook Ou você pode fazer do notebook, PC, celular, qualquer meio Bluetooth E fazer o remapeamento Então eu remapei o, o, o analógico esquerdo como D-Pad, e aí a gente conseguiu jogar exatamente como a gente está fazendo aqui, tá? Então, quais são as minhas considerações finais a respeito, tá? Primeiramente, do controle, tirando essa, essa, esse incômodo de ter que lixar a placa, tá? Eu acho que é um kit bacana, eu acho que é um preço caro pela falta de praticidade, Tá? Ele, nesse nosso kit, houve uma falsa percepção de praticidade. Pô, só vai trocar uma? Né? Ele falou: não, não, não é bem assim. Ele já vai fazer, vai adaptar. Não era nosso objetivo. Então, fica aí a dica. Mas funcionando, ótimo. Não tem do que reclamar, muito bom. Tá? Principalmente plataformas como o Nintendo Switch, que tem muitos jogos que podem fazer uso desse desse controle, como o Mega Man X, Legacy Collect, ótimo, Mega Man 11, tudo, bacana, vale a pena, se, se para você não for um problema isso que eu falei, de correr o risco da, da lixa. Sobre o Blue Retro em si no Playstation pelo número de problemas que nós enfrentamos aqui, cara, queimou fusível tive que trocar o, o, o, o Ribbon Cable, né, o Flex, do, da controladora dos controles, eu tive que trocar o ESP2 porque deu problema no anterior, né, Tive que mudar o esquema de solda, né? que é isso que eu informei lá no vídeo. a gente viu Ao invés de fazer o Hardware 2, a gente tem que fazer o Hardware 1. Um. Tive problema com detecção do Memory Card, porque rompeu a trilha. Porque é uma placa, não, gente. É um console mais antigo, é uma placa mais antiga. E tem que ter de... determinados cuidados. E... e por soldar, soldar, soldar, soldar, ele rompeu a trilha. E eu tive que ficar rastreando trilha para ponto da placa para achar a trilha e... E dá certo, sabe? Então, Definitivamente não, não é uma opção, tá? Uh, mas o que, que você pode fazer em relação ao Blue Retro caso você queira ter um, um Bluetooth no seu Play 1 no seu Play 2, tá? Essa é a única maneira? Não, não é. Essa não é a única maneira. Se você entrar no AliExpress, tô deixando até uma foto aqui na tela, você vai encontrar o Blue Retro para usar externamente. E vai funcionar muito bacana, vai funcionar muito bem, vai funcionar de uma maneira maravilhosa. Olha, eu testei também com o, com o Pro Controller, do Wii U, que é um controle super macio, muito gostoso, funcionou muito bem, funcionou com o DualShock 5, funcionou com o DualShock 4, ele é muito compatível, e em relação a isso eu realmente não tenho o que dizer, tá, o, a, o meu disclaimer aqui é, é em relação à falta de praticidade para fazer instalação no Playstation 1, tá, são soldas pequenas, delicadas, sabe, são 12 pontos de solda na placa sp 2 então... Se você quiser seguir com esse projeto, tenha em mente que pode ser tudo muito simples ou dar tudo errado, como deu pra gente aqui. É a gente foi descobrindo os problemas aos poucos. Foi uma péssima experiência, tá? E isso não levou pouco tempo para ser descoberto. A, a, a última rodada de testes, eu fiquei mais de 5 horas trabalhando em cima disso, entendeu? E realmente, para quem busca algo prático, não é o caminho. Tá, eu recomendo realmente você usar o Blue Retro externamente Ou se você realmente for um aventureiro Aí segue o jogo né? Você vai ter muito tempo aí de aprendizado Brincar né? Pode ser que dê tudo certo de primeira também Mas aí nós não podemos Dar essa certeza pra você Tá legal? Bom galera é isso aí Essa foi a instalação Do Blue Retro No Playstation 1 e também do kit do it yourself da 8 bit duplo controle digital do playstation tá? é o assim mesmo diante de todas as, as nossas aventuras aqui e tudo que aconteceu né agora a gente está com o controle funcionando bonitinho a gente está com o blue retro funcionando bonitinho aqui no no play 1 vamos trazer conteúdo para vocês vamos fazer um, um second run de symphony of the night aqui no canal vamos fazer diretamente do console com esse controle, tá legal? Mas eu gostaria de poder ter dado nas, nas considerações finais uma... Um panorama melhor, tá? Pra você Porque é o que eu falo, eu busco trazer Praticidade e essas coisas aqui pra vocês Mas infelizmente nesse caso não foi o ideal Mas tudo bem, não tem problema Diz aí nos comentários o que você achou O que você acha desses tipos de projeto, Se você faria, não faria Vai, com, vai usar o Blue Retro, mas de uma maneira interna Vai usar ele de uma maneira externa Também que eu, eu recomendo, acho melhor tá? Vai usar o, o kit da 8bit Duo Vai usar outros controles Bluetooth no seu videogame Nem vai fazer nada, não tá nem aí, fala, pô, Deus, eu nem Gosto de solda, não gosto nem de fazer essas coisas Mas eu gosto de, desse tipo de vídeo Diz aí nos comentários pra gente poder saber o que você tá pensando Tá legal? É isso aí pessoal e Se vocês tiverem interesse em nos ajudar ainda mais Considere se tornar um Challenger e virar um membro Apoiador aqui do canal O Challenger tem diversos benefícios que estão todos Aqui na descrição e também direito A sorteio de jogos que nós estamos fazendo Bastante, tá? Muito legal poder Presentear vocês com muito carinho Por favor digam o que vocês acharam E vocês vão ser recebidos todos sempre com muito carinho Aqui, tá legal? Galera um forte abraço a todos, e é com muito prazer que eu me despeço de vocês, depois de <risos> 35 dias fazendo esse vídeo, eu me despeço dizendo o seguinte, que o Metal gente fica por aqui, aguardando vocês no próximo vídeo, com mais jogos, novidades, gameplays, tudo feito com muito carinho pra vocês. Tá legal, galera? Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.